Nós estamos praticamente na ilha, na península Quero te mostrar uma casa de 540 metros quadrados Mais de 700 metros de terreno quatro suítes, mobiliada, decorada, piscina em concreto O valor dela está R$ reais. Valor de condomínio R$ 2.000 por mês E IPTU R$ 8.000 por ano Olha só gente, ó, que detalhe diferenciado aqui da entrada da casa Olha essas pedras aqui gente ela não é uma casa nova, tá gente? É uma casa que foi reformada e transformada numa casa contemporânea. Por isso que você vai ver que a planta dela é um pouco diferenciada. Eu gostei da planta, é uma casa sensacional, é uma casa uh, que tem mais virtudes para área de lazer e é muito bacana. Só vou fechar a porta aqui, porque senão pode bater as coisas aqui. Olha só gente, ó, pedra. Essas pedras, essas rochas assim, né? Olha que legal, faz parte da entrada da casa, maravilhoso isso aqui. Aqui à minha direita nós temos o um lavabo na entrada aqui da casa. Lindo, lindo, lindo. E vem comigo, quero te mostrar mais detalhes dessa casa. Olha só, tem as LEDs aqui embaixo, aqui nós temos um parador, um quadro maravilhoso. Até inclusive, gente, olha só esse quadro aqui, é de tecido, lindo aí arara. Então tá gente, vamos conhecer então Essa linda casa, seja bem-vindo e bem-vinda à casa dos seus sonhos Aqui nós temos a sala de estar Grande, enorme a sala de estar Olha o tamanho dessa sala aqui meu cara Olha só, lá nos fundos a gente tem o pátio e o lago Diretamente nos fundos da casa É literalmente na beira do lago Vou fazer um panorama aqui Dá uma olhada só Que linda o detalhe das pedras vem até aqui também. Aqui a gente tem uma sala de jogos, né? Vamos botar assim. A mesa de bilhar e churrasqueira não pode faltar na casa do gaúcho aqui. <risos> Olha só, gente, que linda. Esse detalhe aqui, gente, ó, é pra colocar em cima da mesa, pra transformar essa mesa de bilhar numa mesa de jantar, tá bom? Vale muito a pena, então, você comprar essa casa, porque você joga bilhar e janta aqui também. <risos> Ai, ai, ai, tô brincando, meus caros. Olha só, aqui tem um espaço, tá, gente? É uma lareira aqui, Deixa eu só ver, né? É nem uma lareira, é só pra botar a lenha aqui, Vamos ver comigo. É uma lareira. Uma lareira ali também, gente. Esse aqui sou eu, espelho. Esses espelhos... Cara, esses espelhos de rico deixam as pessoas mais gordinhas, já notar. Por isso que elas estão sempre brigando contra a balança. Porque os espelhos deixam as pessoas mais gordinhas, né? <risos> ai, ai, ai, cara. Vamos lá, vamos... Mostrar coisas bonitas, né? Não vou mostrar o corretor. Corretor, você já sabe, já conhece, não é tão bonito, mas na casa, sim. Olha só: uma mesa de jantar, 2, 4, 6, 12 pessoas. Cara, dá pra fazer uma santa ceia aqui violenta, ó. 12 pessoas. Aqui nós temos um quadro maravilhoso de tecido também. Ali é o espaço gourmet da casa, a cozinha separada. Até vou te mostrar antes de ir pro jardim. Vem cá. Olha só: aqui a gente tem uma ilha maravilhosa da casa. Torneira, duas cubas, bastante armários. Gente, a casa está sendo ocupada pelo proprietário, então eu não vou estar tá abrindo armários. Tá? Uma cervejeira aqui, na verdade, uma adega aqui, gente. Ó. Uma adega aqui. Aqui nós temos a churrasqueira. Olha que linda! Linda, cara. Sabe, algo que os gaúchos se apaixonam é pela churrasqueira e pelo tamanho do pátio da casa. E essa casa aqui tem 766 metros de terreno. Eu já vou te mostrar o pátio aqui dela, que é maravilhoso. Olha só, gente, ó, aqui, olha quanto espaço nós temos aqui para trabalhar. Olha só, todo esse balcão aqui. Aqui dois cooktop. Aqui, então, é o espaço gourmet. Agora nós vamos entrar na cozinha. Nós temos duas geladeiras, não é espelho, tá? É duas geladeiras Electrolux aqui. Forno lá, lava-louça aqui. Olha que maravilhoso, o micro está lá também. Aqui a gente tem mais um fogão cooktop, 5 boca. Da Fisher ó, Deixa eu abrir aqui ó. Ó, Aqui a gente tem então área de serviço e mais uma dependência de Empregada, olha o tamanho da área de serviço Grande né a casa foi toda repaginada Aqui nós temos um dormitório Aquele dormitório famoso de jogar Jogar tudo que sobra pra cá <risos> ó, Aqui um banheirinho da dependência Gente, esse quarto aqui Eu vou confessar com vocês Eu já vi apartamentos com um dormitório menor até novos inclusive né que loucura vamos lá então conhecer então o pátio da casa que casa mais maravilhosa gente o condomínio bosques de Atlântida é um condomínio consagradíssimo já é um pouco mais velho que o enciado olha só aqui gente eu dá para fechar a parte da cozinha até vou fechar para você ver eu tava te falando o condomínio bosques é um condomínio que tem mais tempo que o enciado é um condomínio de grandes lagos lagos extraordinários Conforme você viu aí no vídeo, no começo, a casa tá numa ilha. Olha só, gente, eu fechei a cozinha lá, então fica fazendo o um prato lá, enquanto o pessoal tá se divertindo aqui, e o churrasco tá acontecendo naquele cantinho ali. Olha que maravilhoso. Agora vem cá, eu quero te mostrar a parte de lazer da casa. Olha que linda. Aqui tem mais uma mesa para oito pessoas. Maravilhosa, temos um guarda-sol aqui, é um brelone que fala, né? piscina aquecida em concreto com luzes RGB deck molhado, olha o tamanho desse pátio meu querido, minha querida, olha que linda temos até um rapaz aqui, uma moça aliás aqui, eu acho que ela tá tirando uma selfie dela, mas tá meio estranho essa esse estátua quem sabe o que é, comenta aqui gente, o nosso Rio Grande nesse momento de, de verão 2022 passa por uma escassez de água o lago ele sobe até que assim ó. Lit literalmente esse lote fica com limite dentro d'água tá então tá baixo o lago mas é um lago extraordinário nós temos aqui mais de 100 metros de lago só para ter uma ideia e nós estamos numa ilha nós estamos numa ilha que é este lote está numa ilha o, o lago faz uma curva para lá e continua faz uma curva para lá também e vai os fundos aqui da casa é frente leste tá que quer dizer frente mar que quer dizer que se vai ter sol praticamente o dia inteiro aqui nos fundos da casa, tá? E o detalhe, tá gente? Os fundos da casa, a parte privativa, é pro lago, não tem ninguém, não tem o um vizinho, então ninguém vai te ver, pode ficar à vontade. Essas plantinhas vão crescer, dando mais privacidade ainda aqui pra piscina, tá bom? Quem sabe o que é essa moça aqui? Tudo bom? <risos> Olha só, então nós temos aqui, tá gente? Então uma mesa, um guarda-sol. Antes de você perguntar, essa daqui é uma é uma, assim, uma casa de máquinas, tá? Que ele botou então essa revestiu com essas pedrinhas e botou as madeiras em cima para estar tá dando uma valorizada no layout da casa que para mim poderia virar uma churrasqueira uruguaia. <risos> churrasqueira uruguaia, né? Olha só que área gostosa aqui, gente, ó. Então aqui tem mais uns sofazinhos, mais poltronas, Pra você ficar sentado aqui curtindo essa vista maravilhosa pro lago Até vou fazer uma simulação para vocês Baseado em fatos reais Tô deitado aqui, gente, ó Olha que linda essa vista Olha que paz Escuta o barulhinho da natureza Lindo, né? Vamos lá, eu tenho que trabalhar, não posso ficar todo dia aqui Mas você quiser vir ver a casa, a gente senta aqui sem problema nenhum uh, Vamos conhecer então, gente, agora a parte dos dormitórios, tá bom? Vamos lá em cima São quatro suítes em cima Uma dependência embaixo, que pode ser transformada em suíte Pode ser ampliada, se assim desejar Essa porta aqui é uma dispensa Cheio de bagunça, aí, então eu não vou te mostrar, tá bom? Vamos lá então Olha que legal, gente, as ledzinhas todas no volta aqui da escada. Olha só, chegamos então na primeira suíte, tá? Uma cama de casal, todas as suítes aqui tem uma sacada pra lá e as de trás uma sacada pra trás, tá? Deixa eu te mostrar o tamanho da sacada aqui, peraí. As aberturas são todas de alumínio anotizado, tá, gente? Olha o tamanho desse terraço aqui. Gigante, né? Dá pra fazer uma horta aqui se quiser. Tem um ralo linear ali. Ralo linear. Cabeceira de MDF. A casa foi trabalhada com muito porcelanato que imita cimento queimado e detalhe branco, tá? Aqui o banheiro dela. Lindo, né? bem diferenciado primeira suíte então ok aqui temos armários aqui a escada à esquerda aqui a próxima suíte olha só essa suíte tem sacada pra frente já com vista pro lago cabeceira mdf guarda-roupa também mesmo estilo vem cá deixa eu te mostrar ó. uma sacada aqui e aqui a gente tem uma vista pra piscina e pro lago tá a segunda suíte aqui de cima tá bom Agora aqui o banheiro da segunda suíte, box de vidro com alumínio, chuveiro a gás com água quente, tá? Agora aqui, gente, ó, olha que lindo isso aqui. Isso aqui é uma sala de estar, um, um, um segundo ambiente aqui em cima, uma sala de estar íntima. E pode ser feito um cinema aqui, ou se quiser, mais uma suíte também. Você pode estar fechando aqui e fazendo uma suíte com sacada pra lá, fica maravilhosa também televisão, tem o, o, o Wi-Fi, já tá ali, tudo prontinho. A mesma sacada que interage aquela suíte lá, com aquela suíte ali, integra aqui com a sala de estar. Ah, saiu, né gente? Às vezes o cara... É umas palavras. <risos> um armário ali e mais um depósito ali também, tá bom, gente? Essa aqui é a Suíte Master. Já te mostro. Pera aí, deixa eu te mostrar mais essa outra suíte aqui, ó. Aqui uma cama de casal, cabeceira já com um ar-condicionado. Também sai pra rua. É a mesma sacada ali, não preciso te mostrar, né? Aqui um guarda-roupa, três portas também. Olha só, gente, ó, tudo clean, ó, tudo branquinho e cinza. Ficou bem bacana a reforma dessa casa aqui, ficou linda aqui o, o banheiro dessa suíte aqui gente ó agora sim deixa eu te mostrar a suíte principal seja bem-vindo então à sua suíte principal olha que lindo olha quantos armários um dois três quatro cinco portas aqui mais uma rouparia aqui olha, tem uma sandália aqui da moça da casa então não vou filmar muito não você pode conhecer ela né <risos> olha só Aqui é o banheiro da suíte principal são duas cubas, armários, um espelho grandão. Aqui a gente tem dois, vamos botar assim: dois mictórios. Tem aqui do casal, não tem problema. Com decorreria, você escolhe direito ou esquerdo, não tem problema. Aqui a gente tem então o box. Olha que diferenciado aqui, gente: onde tem tipo um banco aqui. Olha que legal, bota, bota as toalhas aqui. E aqui nós temos dois chuveiros, um box gigante cara uns um box maiores que eu já vi dá para tomar banho com a sua esposa ou com o seu marido tranquilo dentro do box então gente aqui eu quero te mostrar o quarto olha que lindo isso aqui gente ó. olha o espaço que tem aqui duas poltronas e mais vamos botar assim uma cama menor <risos> olha o tamanho desse quarto cara olha o tamanho. aqui uma cama de casal gigante também Aqui até deixei aberto, o ar-condicionado tá ali Fiquei tudo aberto, olha que sacadão que você tem aqui, meu caro. Dá pra fazer uma pérgola aqui, botar uma rede, ficar se balançando aqui E olhando essa vista maravilhosa para o lago Olha que linda Bacana, né? Gente, essa casa tá à venda, tá? Proprietário estuda a proposta Se você gostou, chame aí, vem ver essa casa conosco Nós vamos te convidar, se você precisar Uh, é do outro estado, uh, vir aqui para Porto Alegre, nós pegamos você no aeroporto, trouxemos você aqui para ver as casas, e essa casa inclusive está com um ótimo preço, tá gente, um terreno aqui custa praticamente 2 milhões de reais, a casa tem mais de 500 metros, está prontinha, vale a pena você vir conhecer, e quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui, muito obrigado de coração, até o próximo vídeo, Deus abençoe, te dando saúde, paz, prosperidade e tchau, gente. Até mais.